O auxílio gás foi aprovado por unanimidade aqui na Câmara dos Deputados Para atender 24 milhões de famílias Bolsonaro reduziu esse benefício para apenas 5 milhões Vamos continuar lutando para que todo mundo que precisa do gás seja atendido